Boa tarde pessoal, meu nome é Priscila eu sou gerente geral da, do canal de venda direta do CP Francisco Xavier. Comigo eu tenho quatro gerentes e 23 supervisoras. Ao todo nós atendemos 138 municípios. É claro que sem o container era impossível acompanhar o desenvolvimento dessas supervisoras em campo. A produção né, diária, de quantas visitas, o que era feito, qual era o resultado trazido de lá. E hoje, a partir do momento que a gente aderiu ao Contele, nós temos resultados, indicadores palpáveis. A gente consegue, de fato, saber o que elas estão fazendo, como estão fazendo e qual o resultado que estão trazendo de lá. Então, para mim, isso tem sido maravilhoso. E eu espero que se você fizer parte do Contele, você vai ser tão satisfeito quanto eu.